Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo um tutorial aqui, tá? Bem interessante, com o um título Dedilhado Top, sobre o hino vencer. ok? Você deve estar se perguntando, o que, que ele vai fazer? Vai ensinar a tocar o hino? Eu quero mostrar para vocês aqui, uma forma de tocar, tá? Esse hino, ok? Então, assim, vale lembrar, tá? Que eu peguei ele aqui em Dó maior, tá? Eu não vou acrescentar um monte de acordes, Que o objetivo não é esse, não é reharmonizar. O objetivo é mostrar para você como fazer um dedilhado bonito sobre o louvor, tá bom? Sobre o hino da harpa, ok? É, muitos alunos têm me pedido, tá? Para mostrar isso. Então, atendendo os alunos, vamos lá então, tá bom? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece, tá? De deixar o seu like, se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber as notificações, ok? Bom, temos aqui a música, né? Ó, Cristo já nos preparou, um manjar que nos comprou, e agora. Podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus vencerá. Ok, a gente vai tocar algo mais ou menos assim, tá bom? Não é muito incrementado, como eu disse, né muita gente que procura esse tema é iniciante, então não adianta aqui também eu incrementar muito, tá? Porque o objetivo é o iniciante tocar, tá bom? Então, vamos lá ao tutorial. Bom, primeira coisa, tá? A primeira observação que eu vou fazer é que eu tô colocando nona em praticamente todos os acordes. Praticamente por quê? Talvez no Ré menor eu não use, tá? Mas praticamente todos os acordes eu tô pondo nono, ok? Então, ó, eu vou passar aqui, tá? Os acordes. Detalhe, tá? Pra você que toca hino da harpa, você tem que entender o seguinte: normalmente se repete três ou quatro vezes, ok? Nessas repetições só muda a letra, não muda a harmonia. Então, eu vou passar só um trecho do hino da harpa, tá? A cifra vai estar na descrição pra você baixar, ok? Então, Qualquer mimimi, ah, choradeira, aquelas coisas, você já sabe que eu não vou nem perder tempo respondendo. Beleza? Vamos lá, então. Ó, primeira parte. Cristo já nos preparou. Dó, tá? Um manjá, Fá, que nos comprou. Ré menor, Sol. E agora nos convida a sear. Dó e Sol. Volta pro Dó. Com celestial maná. Que de graça, graça aqui é Fá Deus te dá, Ré menor. Vem faminto, Sol. Tua alma saciar, Dó. Aí vai vir a parte do Vem Cear, tá? Sol, Vem O mestre chama, Fá Vem Cear, Dó. Dó com Mi, tá? E o Dó com Mi eu vou fazer aqui, ó. Olha bem aí, hein? Beleza? Vamos lá. Mesmo hoje, Fá. Tu te podes, Ré menor. Saciar. Sol. Agora vai vir Dó. Poucos pães. Multiplicou o Dó com Mi. Água em vinho, Fá. Transformou Ré menor. Vem faminto, Sol. Aí aqui... Era pra eu ter tocado isso aqui, ó. Vem faminto, a Jesus, né? Era pra ser um Fá com baixinho Sol. Só que eu também dá pra usar isso aqui, ó. Sol com baixinho Fá. Então eu fiz assim na hora que eu toquei, ó. Vem faminto, a Jesus. Tá vendo? Pode ser oitavado, tá? Então vem faminto, a Jesus. Vem, C a Dó e Sol pra voltar. Beleza? Vou passar um, uns outros detalhes além do que eu toquei, claro, tá? Então, assim, o objetivo desse tutorial é passar tudo que eu toquei, beleza? E aí entendam, tá, que as repetições, os acordes continuam, ó. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Tá vendo? É só a repetição dos acordes, só vai mudar a letra, tá? Depois volta, volto a vencer, é tudo igual e assim por diante, tá? Vamos lá então, beleza? Que eu tenho um monte de coisa para passar, tá? É, esse tutorial aqui ele é dedicado para os alunos do curso, tá? E se você quiser destravar os dedos, entra lá no curso que você vai ter acesso a muito mais material do que isso aqui que eu vou te mostrar hoje. Então, na parte Cristo já nos preparou, o dedilhado é aqui, ó. De novo. Ó. Agora eu vou fazer bem devagar. 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, E. Beleza? Mais uma vez. ó 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, E. Bem devagarzinho. Ei. Beleza? Vou cantar em cima. Ó. Cristo já nos preparou, um man... beleza? Aí no Já, né? no manjar, né? vai ser a mesma ideia para o Fá, tá? só que vai ter mais coisa. Uma manjar que nos comprou. Tá vendo? Então vamos pegar essa parte ó, do Cristo. Ó. Cristo já nos preparou. Mesma ideia, tá? Pro começo, ó, manjar, vai ser aqui, ó. Beleza? Ó, um manjar aqui no som. De novo, ó. Um manjar aqui no som. Aí aqui no Ré menor, você pode fazer aqui, ó. Até aqui, tá? Eu vou vir lá do Cristo Já Nos Preparou. Cristo já nos preparou, um já que nos comprou. A... Beleza? Que faz lento, a gente começa a se perder. E agora, né? É, Cristo já nos preparou. Aqui no e agora você pode fazer o sol com nona. E agora nos convida a ser, beleza? Mesmo dedilhado dó, beleza? Cai no dó, ó, o começo sempre igual, tá? Ó. E aqui agora no sol que vai vir você vai fazer um fá com baixinho só cai no acorde beleza? vou tocar essa parte toda se eu errar a letra e você rir de mim, é pecado hein? vamos lá Cristo já nos preparou um manjar aqui cabe isso ainda, ó. tá? Vou tocar uma vez, ó. Cristo já nos preparou. Um Vou fazer aqui, ó, bem devagarzinho, tá? Com toda a paciência do mundo, a ideia é que você consiga fazer este dedilhado. Vamos lá, hein? Olha só. Cristo... Vamos, vamos contar os tempos, né? O... Esse é o comecinho, tá? Segunda parte com Celestial Maná que de graça a Deus nos dá é a mesma coisa. Com Celestial Maná que de graça a Deus te dá, vem faminto agir, vem faminto tua alma saciar, vem faminto tua alma saciar. Eu errei o dedilhado porque eu comecei a rir Vamos de novo Com celestial <música> alma na, Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma saciar Beleza? Nesse vem faminto tua alma saciar Você vai fazer o dedilhado Duas vezes igual no primeiro dó Vem faminto a alma saciar, Vencer, beleza? Até aqui, tá? Bom, o vencer ar, o mestre chama, vai ser o sol, né? Vencer ar, o mestre chama aqui. E tem alguém me chamando aqui, um monte de coisa no WhatsApp. Gente do céu, senhor, me dá luz, vamos lá. Me dá paciência. É, Vencer, sol, fá, dó e dó com mi. Aqui eu quero mostrar algumas ideias, tá? E depois eu vou mostrar outras ideias também na parte anterior, ó. Vencer, mestre chama. Vencer, a. Até aqui, tá? Vai ser sol, ó. Ó, vencer ó um e dois e três e quatro e cai no dó um e dois e três e quatro e três e quatro e, tá ó. vou tocar essa parte toda Em cima, Vencer, o mestre chama. Vencer, mesmo. Beleza? Até aqui. Pegou? Tá? Bem devagarzinho mais uma vez, ó. Continuando, mesmo hoje, Fá, mesmo, ah, aí vai ser igual anterior, né? Mesmo hoje. Oh. dar uma ideia pra vocês, tá? Pra não ficar tão quadrado, ó. Saciar. Beleza? Então, ó. Mesmo hoje, é fala mesmo, hoje tu te pode saciar. Isso aqui. Pegou, ó. Aí vai vir poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou. Beleza? Ó. É praticamente tá, o mesmo padrão. Só que o que, que eu tô fazendo? É, eu tô colocando pequenas mudanças, alguns baixos invertidos em cima desse padrão para o piano ficar uma coisa mais trabalhada. Então, ó, poucos pães, ó. Deixa eu ver, poucos pães multiplicou. Tá vendo? Ó? Água em vinho transformou. Vem faminto, faminto a Jesus. Aqui que é a parada que eu quero mostrar pra vocês que eu fiz, tá? Então eu vou explicar essa parte do poucos pães aqui, ó. Pra finalizar, vem faminto, né? Vem faminto, é sol, ó. Essa aqui que é a sacada, tá? Que eu quero passar pra vocês, que é Sol, ó. É. Tá vendo? Ó? Vem faminto, a Jesus. Vem ser. Viu? Ficou um acorde legal aqui, ó. Um Sol com nona, com em Fá, tá? Então, ó, vem faminto A, Jesus, vem C, aí você cai no, no Dó, aí faz aqui o Fá com o Sol e o Sol, tá? É, vamos lá, ó, é, onde que eu parei? Poucos pães, poucos pães, o Então, essa aqui é a primeira ideia, tá? Você vai achar um pouco complicado, volta, olha com calma, faz anotação, diminui a velocidade do vídeo, tá? Você vai conseguir. Vai por mim, beleza? É, o que, que eu quero mostrar para vocês? Algumas ideias aqui, tá? É, vamos ver onde que era. Ah, tá. Ó. No Vencerar, que a gente já pegou aqui, ó. Vencerar, o mestre chama, vencer. nessa ideia, né? Você vai fazer aqui, ó. Mesmo hoje tu te pode assim. Ó, você vai pegar a tônica e terça do sol aqui, ó. Tá vendo? Depois a tônica e terça do Lá menor. Lá. E a tônica e terça do sol com si, né? Que na verdade é o do sol do si menor. Não é si menor porque tá em dó, né? É do sol com si, tá? Então não vai ser tônica e terça, vai ser terça e quinta, Tá? Para criar esse movimento ascendente. Ó. Beleza? Vou repetir. Ó. Tá? Vou tocar isso aqui no contexto para você ver como é que vai ficar. Ó. Vencer o mestre chama. Eu, particularmente, curto essas movimentações, né? Então, tá a primeira dica aqui. Por isso que eu disse que é um dedilhado top, tá? Não ia passar qualquer coisa. Vocês reclamam que eu não passo detalhes, que não sei o que lá. Hoje eu tô passando e é para iniciante. Deixa eu ver o que mais eu consigo, Ah, No Cristo já nos preparou, voltando lá para cima, é, para você que quer incrementar mais, você consegue colocar também um Dó com Mi, tá? Que não era aqui, ó. Cristo já nos preparou. No, ó, Cristo já nos pre, ó Cristo já nos preparou. Nurou. No você pode pôr aqui, ó. Embaixo um em Mi. Mesmo dedilhado na mão direita. Então vai ficar, ó. Cristo já nos preparou. Um manjar que nos comprou. Tá vendo? Interessante, né? De novo, ó. Cristo já nos preparou. Aí, né? E agora nos convida a ser ar. Nesse agora nos convida a cear, é, tem uma outra parada que eu fiz, tá? É, se já tá complicado, para que não continua, tá? Por favor. <risos> é, esse agora, eu fiz aquela ideia de fazer o sol com baixinho em Fá, só que eu não caí em Dó, eu caí em Dó com Mi e depois em Dó. Então eu fiz, né? É, isso tá antes de eu gravar o tutorial, claro. É, e agora, ó. E agora nos convida a ser. Cear... Entendeu? A uma movimentação doida, né? Mas olha isso no contexto, tá? E agora nos convida a ser. Cear... Com celestial. Tá vendo? Então. Você começa a criar movimentações, tá? Então você vai ter um som de piano mais cheio, tá? Uma harmonia mais. Até um pouco mais tradicional, né? Que a ideia, como eu falei aqui, não é reharmonizar e sim preencher, né? Tá? Então eu vou preencher toda essa parte, tá? Pra vocês verem as ideias que dá pra colocar. E aí eu vou mostrando, ó. Cristo já nos preparou. Beleza? Toma então, comigo que eu falei, né? Cristo já nos preparou. Um manjar que nos contou E agora nos convida a ser ar Tá? É isso aqui, ó Beleza? De novo, ó E agora nos convida a secar Ó, aqui eu joguei aqui um Fá baixo do Sol, tá? comi o maná tá então ó, com celeste alma que de graça Deus te dá é, vem faminto ó, já que eu não vou por nada vem só é, não esqueça a letra toda hora beleza então aqui já deu aqui umas ideias legais aqui tá eu vou tocar aqui deixa eu ver quantos minutos de vídeo eu ainda tenho já tá longo né Vou tocar uma vez devagar e vou emendar com vencer. Cristo já nos preparou, um já que nos contou, e agora, e agora é, é? E agora nos convida a H é brabo, hein? Vem faminto sua alma, sa. Vem faminto a Jesus, vem ser a... Daqui, ó, é a deixa pra você voltar. ex discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Beleza? Posso passar isso aqui também, tá, ó. É, mas Jesus os manda outra vez partir. Ó, é para lá que eu fiz, né? Mas cadê me perdi? Mas Jesus os manda outra vez. A mesma coisa que eu passei lá atrás, só que mais rápido, porque o tempo é menor, né? Então, ó. Tá? Então é só você pegar essa, ó. É, mas Jesus manda outra vez partir. Viu? Então, Jesus manda outra vez partir. Entenderam? Só pra mostrar onde encaixa. Tá bom, pessoal? Ó, lembrem que a cifra tá na descrição, tá? E se você quiser ser meu aluno e poder tirar dúvidas e até fazer perguntas sobre esse dedilhado, tá? Entra no meu curso, tá? Link está na descrição do vídeo, tá bom? E lá tem um material mais condensado, com frases e tudo mais, né? Para você não só tocar assim, mas enfeitar mais, tá? A música da harpa ou a música que você toca aí. Tá bom? Música não, hino da harpa, né? Se não, daqui a pouco, algum chato de galocha me corrige aí, tá bom? Gente, lembrando que tem uma livraria pra contact totalmente de graça aí na descrição do vídeo, tá? Você que usa contact, quer um timbre legal pra igreja e não quer usar pirataria, entra aí na descrição que tem uma livraria pra você baixar totalmente de graça, tá bom? E aí, se você quiser uns pianos mais legais também, tem a Classic Pianos, que são pianos da Nord que eu sampliei, tá? E também eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser comprar. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!